Boas, pessoal! Hoje estou aqui para fazer um novo vídeo e estou cheio de energia! O vídeo chama-se Reações das Pessoas ao Serem Usadas. E para fazer este vídeo tenho a ajuda de um amigo que se chama Tomás Rodrigues, mais conhecido por Mr. Cuidinho, no Youtube. Subscrevam o canal dele, vale a pena. E bom, vamos começar. Gazo com o Se... Ah. Tudo bem? Vamos encaixar com o dinheiro para não? Oh! O senhor está maluco, pá! Bem, este senhor. Está maluco! Só pode estar tá maluco! Ai, já não há os deste em Portugal! Gás beba! Ah! Se água. Gás me Oh, oh, oh, não aí. aí Ai! Oh, tu, tu. Era, no outro dia era para a mulher, sabia? O gajo com problemas é sexuais What are Oh! Como cada coisa me serve? O gato disse: é aqui um café. Oh, você é maluco, você tem que ser... não, não te de se para uma política, de de cafés. Não sei se existe, mas para uma política. É meu? Falta tá, tá aí a tua mãe até. Diga no outro dia aí na rotula de São Pedro. Bananas. Tá Bananas? São Cortinas. Cortinas. Mesa. Mesa. Vá tá lá ver uma coisa. O taco. Sim, deixa o pôr. Eu sei, sei. O taco. Eu sei que você quer ver. O taco é um uma provisão. de fotografia e da PSPita. Calma, calma, calma. Você não faça isso, porque você é o. Elena entró en casa. ¡Toc, No sistema, porque é que apareceu outra vez o um gajo verde? Desculpem. É para! É para! Você, a sua mãe é tão gorda, tão gorda, tão gorda, que quando está na rua com uma abana verde e com um casaco amarelo, todos chamam táxi. Por isso, vá embora, pá. É, vai fazer o que eu aceitava aqui. Vai fazer o